Nopa, então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu estou com o vírus, e isso é triste, né? Eu sei que é triste, mas eu tô bem. E é por isso que a minha voz estava estranha no último vídeo, nesse também vai estar. Se o áudio estiver com muitos cortes mal feitos, é porque provavelmente eu acabei tossindo ou espirrando. Mesmo que praticamente me esforce pra que isso não aconteça. Mas também vou dar o um máximo na edição pra tentar disfarçar pelo menos um pouco. Esse vídeo pode ser um pouco polêmico pra quem já usou o Tinder. Mas se você tá nessas pessoas, segura a bunda, assiste o vídeo até o final, porque não. Não vou falar mal do Tinder, mas tem a ver. Você já passou muito, mas muito tempo procurando pela tal coisa e não achou mais uma coisa mínima que você tinha esquecido achou por acaso sem nem procurar? Isso é a definição perfeita do amor. Você não deve procurar pela sua alma gêmea porque quem decide a hora certa de trazer ela até você é o destino. O Tinder. Se você procura uma namorada de verdade não é funcional. Até porque não se deve procurar por uma relação. Se deve esperar que ela floresça com uma pessoa que gosta de ti e que você gosta dela. Como se pode saber isso? Eu não sei. Porque eu mesmo não encontrei minha alma Gêmea, ainda, e tenho muito tempo para isso. A maior parte das pessoas quer namorar logo. E isso é uma fase. A maior parte das pessoas sonha com um relacionamento bonito. Que floresce de uma maneira bonita também. Enquanto elas estão com o de namorado. O que pra mim sempre foi uma grande besteira. No Tinder você diz que se apaixonou. Mas não é nada demais. Porque conversar lá, quando não é pra fazer um amigo, é intencional pra ficar com a pessoa. Mas isso tudo é um sentimento falso. Primeiramente porque você não faz esforço algum pra encontrar alguém. O que é preciso mesmo, né? Mas tipo, o cara só vem em você e você vai nele. E segunda, porque você mal pode confiar nele. Mal pode saber se ele conhece outra pessoa e tal. Aliás, nem mesmo se ele é real pode provar. O amor de verdade não se procura. Um amor de verdade se encontra. E também vou dizer o que eu disse pro meu amigo Camilo ontem, quando ele perguntou por que não ter escolhido ele. Uma amizade verdadeira não se escolhe, uma amizade verdadeira se une, e quem une é o destino. Se a pessoa que você ama é só uma gêmea, você não vai ter dificuldade em achá-la e conquistá-la, assim como ela também não terá dificuldade. Ou seja, se você acha que aquela garota é só uma gêmea e não consegue nem mesmo falar com ela, não insista. Ela não é. Mas então o vídeo foi esse. Espero que você tenha curtido. E se conhece alguém que sonha em conhecer só uma gêmea, manda um vídeo pra essa pessoa também. Então é isso, abraços.